Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira, proprietária das marcas Animania, Pet e tendência Pet. Mais uma vez, estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa fantasia de abelhinha. Olha só que linda que é essa fantasia. Olha só, gente. Fácil, rápido de fazer. Bora lá fazer ela, então? Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também... Curte aí os nossos vídeos, compartilhe, assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. E nos segue nas nossas redes sociais, tem o Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e meu Instagram também. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, gente, fazer a nossa fantasia de abelhinha. Bora lá, então. Ó, você vai precisar de um pouco de manta acrílica pra colocar nas anteninhas, tá? E a manta acrílica em si pra pôr nas nossas asinhas, tá bom? Aqui eu tô usando soft, tá? Mas você pode tá fazendo de push também, tá bom? Então, vamos lá. A, as asinhas você vai cortar duas vezes dobrada no soft e uma vez na manta, Tá? A bolinha da anteninha duas vezes, né? A anteninha duas vezes. A, o, o nosso forro do capuz duas vezes. Você vai precisar de ribana também, tá? Pra pôr na, na cava da manga e na tua, na tua barriga, tá? E aqui você vai precisar de soft preto e amarelo, tá? Então, aqui é o capuz, tá? Esse aqui você vai cortar duas vezes no amarelo, tá? Aqui tem tudo uma marcação, ó. Capuz 5. Capuz 5. Capuz 4, você vai cortar duas vezes no preto. A dica que eu dou é vocês montarem antes, tá? Esse aqui é o capuz 5, duas vezes no amarelo, capuz 4, duas vezes no preto. Capuz 3, duas vezes no amarelo, tá? Capuz 2, duas vezes no preto, capuz 1. Um, Duas vezes no amarelo, tá? Então, o teu capuz vai ficar assim, tá? A dica que eu dou é vocês montarem já assim pra não se perder, tá? Então, aqui, capuz montado. Filete do capuz, mesma coisa. Esse é o cinco, amarelo. Cinco amarelo preto, aqui, é o quatro. Duas vezes no amarelo, três. Duas vezes no preto, é o dois. Duas vezes no amarelo é um, vai é ficar assim, capuz e o flete do capuz, ok. E agora, as nossas peças aqui, tá? Então, molde seis, uma vez dobrada, molde cinco, uma vez dobrado, molde quatro, uma vez dobrado, molde três, uma vez dobrado, molde 2, uma vez dobrado, molde 1, um, uma vez dobrado, Ok? Lembrando, preto, amarelo, preto, amarelo, preto e amarelo, tá? Isso tudo traz no molde, tá? Então vamos começar a montar as nossas a nossa peça, tá? Essa peça você pode fazer na over e depois passar a reta aqui, tá? Eu vou fazer aqui na reta, tá? Pra mostrar pra vocês como dá pra fazer aqui, tá? Também vai o desenho, se vocês quiserem imprimir o desenho pra ver as cores certinho, também dá, tá bom? Eu vou montar os o, o frete do capuz já, tá? Vem de um outro aqui. Frete do capuz, pronto. Reserva. Agora vamos pegar o capuz. É o mesmo esquema, tá? que o capuz tem que dar uma cuidada porque é espelhado, tá? vocês tomem esse cuidado, tá? Agora é só juntar. Coisa aqui com esse aqui, tá? Agora vamos juntar os dois aqui, tá? Certinho aqui. E passar uma costura aqui, tá? Costura, costura sempre cuidando aqui, tá? pegar as nossas ondinhas, tá? Vamos pegar aqui. Agora vamos pegar. Aqui ó, passar uma costura aqui, tá? Mesma coisa aqui com essa aqui, tá? Agora vamos encher com a, o nosso nossa manta acrílica tá aqui a gente vai colocar nossas anteninhas, tá? Entre o preto e o amarelo. Cuidando, cor com cor aqui, ó. Sempre cuidando, cor com cor aqui, não tem erro, tá? Ó, só cuidar cor com cor. não aqui. Agora vamos pegar o nosso forro do capuz. Vamos fazer o forro do capuz agora, passar uma costura aqui. Você pode fazer tanto no preto quanto no amarelo, tá? Esse é o forro. Assim como a ribana também, você pode colocar tanto a preta quanto a amarela, tá? Ó, agora, costura com costura aqui, a gente vai pregar aqui, tá? Tá? Agora vamos virar, vamos virar nosso capuz e olha assim. Agora vamos passar um pressponto e uma costura de segurança aqui, ok? Pra finalizar o nosso capuz. Aqui, gente, a gente vai costurar, tá? Aqui. Depois a gente só abre, tá? Um aqui. aqui, e aqui ele vai separar um tecido do outro. Aqui, ter certeza que tá separado, tá aqui. fazer pique aqui, tá O pique feito por aqui a gente vai virar, tá? Vamos fazer um pé Vamos pegar a nossa peça, tá? Mesma coisa, tá? Vou colocar aqui. Uma após a outra, pra gente não se perder, tá? Tá? Ó, tem um biquinho aqui, ó. Sempre coloca assim, tá? Com um biquinho aqui, no meio, tá? Ó, ok? Aqui um piquinho, pega o pezinho e gira, tá? Aqui, se vocês quiserem espontar, eu não ficar mostrando a costura. biquinho e vai com essa até ali. Esse aqui você já coloca um. Aqui no biquinho, você já coloca um alfinete, tá? Esse aqui é o da Cava, é um pouco mais complicado. Aí vamos fazer aqui. Esse aqui. agora o último. Agora é esse aqui. Biquinho aqui. Vamos colocar as nossas asas aqui Aqui, bem no meio Nossas asas, tá? Aqui você pode colocar A asa de uma vez, né? Aqui no meio Ou pegar um, eu acho mais bonito, né? Eu pego um filete Tá? E coloco aqui, ó Faço como se eu fosse fazer aquelaço que eu não estou acostumada a fazer. Eu acho que fica melhor, tá? Aí eu pego aqui no meio, coloco aqui na segunda amarela aqui e assim sequinha. Aqui eu vou fazer com a linha preta, mas geralmente eu faço com a branca, tá? assim ficou assim agora a gente vai pegar os nossos a nossa ribana tá pegar a nossa ribana nos nossos braços Aqui a gente vai fazer bem folgado. Então, 10 centímetros dobrado, tá? Aí ele vai ficar bem folgadinho, tá? E a, a largura é 4, tá? 4 de largura e 10 de. 20 de comprimento, né? Ah, tá? Aqui a gente vai pegar em anel, tá? A gente a ribana, dobrou ali. E a gente vai pegar em anel, tá? Aqui. Debaixo do braço aqui, tá? pegar assim. E vamos pegar a nossa ribana. Com 10 centímetros ela estica um pouquinho, mas ela não vai ficar tão esticada. Baixo bracinho aqui. Vamos passar ivan aqui como eu disse a zibana você pode fazer a amarela ou preta tá vocês aqui é sabe Fazia simples e fácil de fazer, gente. Agora é só fechar aqui e colocar o capuz, tá? Ribana, ribana. E aqui seguir as cores certinha, tá? Agora vamos colocar o capuz. Aqui eu separei dois centímetros de ribana pra gente fazer. Tá colocando aqui no capuz, pra gente estar tá colocando a nossa peça, tá? Fica mais fácil. Vamos colocar nosso capuz aqui. Assim, vamos pegar, virar no avesso a nossa peça, tá? Vou virar no avesso. Frente pra você, capuz no direito, frente pra você. Vamos colocar o capuz aqui dentro, tá? Aqui, o meio dessa costura a gente vai colocar o nosso ribana aqui, certinho, meio com meio aqui. E ajeitar o capuz aqui, tá? Então uso o excesso aqui, se você não quiser passar no overlock, né? Se você passar no overlock, não é necessário. Pode também passar um três um pontos para dar acabamento. Tirar a nossa peça no direito e visualizar como que ficou a nossa peça. Aqui a frente, olha só, e aqui as costas, gente. peça rapidinha de fazer, bonita, tá? Olha só. Não vai muito material. Rápida na costura. Então, é isso, gente. Olha só. Eu amei, amei essa peça. Amei fazer essa peça. Nem imaginava que ia dar tão certo. Quando eu fiz a primeira peça, eu disse, nossa, que linda. Olha só. Brando que esses tecidos usados aqui nessa peça maravilhosa que foi soft, esses tecidos aqui foram todos enviados pela Felipe Malhas Tecidos. Eles têm uma variedade de tecidos maravilhosos, uma linha inteira só para pet. E a modelagem já está disponível lá no nosso site www.animaniapetmoldes.com.br. Então adquira a modelagem com Animania Pet. Né? Lá no nosso site, corre para Felipe Malhas e adquire os tecidos e faça essa maravilhosa fantasia pro teu bebê de quatro patas É uma fantasia maravilhosa, quentinha e que vai chamar muita atenção do pessoal quando vê ele vestido Então o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado, tá? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Bora fazer muitas peças pet, bora caprichar aí nas fantasias, bora fazer muitas maravilhas pet Eu amo muito vocês Beijos, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!